Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. Uma triste notícia chega. Um dos grandes humoristas e dubladores da televisão brasileira está em estado grave no hospital da Zona Norte do Rio de Janeiro. Estamos falando no Orlando do Orlando Monde, mais conhecido como Seu Peru. Da Escolinha do Professor Raimundo, o humorista está com 101 anos de idade. Segundo o site de Notícia UOL, o humorista está hospitalizado há 20 dias no Centro de Terapia Intensiva, o CTI, com um quadro grave de infecção urinária e teve uma melhora no início dessa semana, quando foi transferido para o quarto, mas teve uma piora nas últimas horas. Orlando também é conhecido por dublar personagens clássicos da televisão como Popeye, scooby e o Vingador de A Caverna do Dragão, também deu voz para o extraterrestre Alf do seriado, do seriado Alf, o Temoso. E você, lembra do humorista? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo.